Olá, educadores! Bem-vindos à unidade 4, mais uma vez, analisando informações. Esse é o tema 23, analisando as fontes de informação 2. Tá? Ah, nessa, nessa etapa do trabalho, é, vai ter, vão ter dois textos, né, onde os alunos vão aprender primeiro a ler trabalhos científicos, né, fazer uma leitura de um artigo científico. Então... É, o texto orienta que, primeiro, faça-se uma leitura superficial, né? um scanning, praticamente. Né? Depois, uma releitura aprofundada, apontando alguns, alguns tópicos, algumas observações. Depois, que eles possam interpretar e compreender a importância do texto. E, o quarto, fazer um resumo desse trabalho. E aí, a gente vai partir agora para os fichamentos, que é o fichamento de resumo ou fichamento textual. E aí, eu dou um exemplo do fichamento de resumo, o fichamento textual, né? através do texto da Márcia Fernandes, né? eu dou, dou esse, esse resumo, e aí é o que acontece? É, o aluno ele vai começar a fazer os tipos de fichamento, de resumo, o de citação e o bibliográfico. Então, eu dou algumas fichas, dou três fichas nesse capítulo, no futuro eu dou mais fichas, né? mas você professor, você bibliotecário, você como educador, você pode uh, desenvolver mais fichas e entregar para os alunos, para que os alunos eles possam, até no caderno mesmo, né? comprar um caderninho daquele pequenininho, de 96 folhas, não precisa ser um caderno grande, não. Um pequenininho, ou se a escola tiver disponível um bloquinho, entregar para os alunos, para eles começarem a fazer os fichamentos de resumo dele. né? Pra eles começarem a compreender, a entender a importância de ter esses fichamentos. E a importância que o fichamento tem, é que não é copiar pedacinhos do trabalho, não. É eles compreenderem o trabalho e resumirem sobre o que se trata, qual o objetivo daquele trabalho, qual a metodologia utilizada, né? Como o trabalho desenvolveu a pesquisa, quais foram os resultados, né? E qual foi a conclusão, tá certo? Então, isso a gente pode fazer no fichamento. Tem um exemplozinho que eu deixo aqui, né? Através do. da Márcia Fernandes, né? Que ela propõe e eu trouxe para vocês analisarem junto com os alunos. Não esqueçam de utilizar utilizarem os vídeos né, que eu proponho é no material didático-pedagógico, no guia didático-pedagógico, os vídeos e também utilizarem é, os textos que eu ponho como anexo para vocês. Se vocês quiserem passar para os alunos, como sempre eu falo, é interessante, é bom, é aplicável, senão vocês podem utilizar para vocês desenvolverem melhor, né, cada, vez, cada vez mais e melhor o seu trabalho. É bom também, nesse trabalho, que os professores que estão envolvidos com a pesquisa, eles possam, como é que eu posso dizer, analisar esses resumos. Chama o professor de português para dar uma revisada né, nas pontuações de cada um. E lembrando que os fechamentos são individuais. Eles sempre, nas aulas posteriores, eles vão compartilhar. Ou seja, hoje é a aula de número é, é 22, por exemplo. Né? Então eles vão vir na aula de número 23, que é isso que eu estou falando, Trazer esse fichamento já pronto e eles vão debater em sala. Aí você dá o material da aula 24, aí eles fazem em casa e traz para a sala sempre naquela metodologia ativa chamada sala de aula invertida, certo? Nos encontramos no próximo tema, que é o tema de número 24, né? que a gente vai falar sobre fichamento de citação e fichamento bibliográfico. Até mais!